O Feng não tem modo história e o Metal Sonic também não. Honestamente pensei que tivesse, mas eu não quero ir pro modo competição. Uh, e yeah, Eles são jogáveis no Free Play, basicamente, então. E yeah, é isso aqui vai ser simplesmente um mini-vídeo demonstrando uh, o que você pode fazer aqui com os personagens e. Pois é, né? Uh, certamente não é o que eu imaginava, mas. ha! Huh. Ok, pulo duplo. Ok, ele provavelmente está atirando. Uh, utilizando a. Peraí, aí, ele provavelmente. <risos> oh! Maneira interessante de fazer o um Speed Dash. É simplesmente sai rolando. Uh, completamente fora de controle ali. Como se isso aqui fosse. Uh... O Sonic 2 Excel, isso aqui é bem fantástico. Certamente, mas é OK. Os sprites também são muito bem feitos, sem dúvida alguma. Mas é, eu pensei que fosse ter um modo história. Eu estava crente que ia ter um modo história, mas infelizmente não é o caso. Mas é, se quiser jogar aqui com Fang, é possível. Eu não sei porque eu simplesmente não estou uh, continuando normalmente. Só porque eu tô no free play. <risos> não, só que não vai ser simplesmente modo essa. Nós estamos jogando com o Feng e a gente vai jogar o jogo inteiro com ele. Só que dessa vez, eu vou simplesmente. Oh não! Ah! Aquilo foi quase fantástico! Meu, o pulo duplo aqui do Feng é certamente overpower. Oh! Ok! Você só pode machucar inimigos saltando diretamente em cima deles. O que. Honestamente é bem óbvio. Mas. Oh, isso vai ter umas nuances interessantes no futuro. Honestamente. Genuinamente super Oh! Você pode atirar! Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Você pode atirar! Ok! Deixa pra lá, eu ia dizer que atacar seria mais difícil com o Feng, mas é claro. Ele tem. Uma arma e ele pode utilizar essa arma para uh, atingir a si mesmo. Olha, quer saber? Uh, deixa pra lá. É o Metal Sonic novamente sendo disfarçado. Isso uh, faz completo sentido. Eu não é... Já... Oh! Tô começando a achar que a pistola simplesmente acaba uh, fazendo menos dano do que eu esperava. Ah, uh, mas é, isso provavelmente e yeah, a você simplesmente é cuspido aqui de fora e tem que continuar isso isso realmente quebra o ritmo isso definitivamente quebra o ritmo ah, o ânimo o ânimo meio que acabou sendo cortado por esse fato vamos, vamos testar o Metal Sonic mas depois vou demonstrar super e é isso vamos ah uh... Ok, a propósito, eu me lembro de eu ter dito... Vamos para o Atomic Destroyer. Me lembro de ter dito algo sobre... Ah, existir fases secretas. Honestamente, não me lembro onde eu li isso. Mas... é yeah, Ok, a habilidade incrível do Metal Sonic é que ele pode... É mais ou menos um... Uou! Wow. Mais ou menos uma versão... Diferente de um Shield. É realmente justo dizer isso é, yeah, porque, tipo, você não precisa de timing, você fica mais devagar quando você utilizar isso. Hum, mas eu acho que isso pode ser qualificado como mais ou menos hoje. Pera, pera, pera, eu preciso testar algo. Ok, isso não me protege contra lasers, e é bom saber disso. Ah, eu provavelmente eu não deveria ter utilizado... Oh, não! Provavelmente não deveria ter utilizado uma das fases mais lineares do jogo pra... Demonstrar um novo personagem, mas... É, ok. Vamos simplesmente seguir em frente. Essa foi a decisão que eu fiz e... Honestamente, eu nem me lembro uh, qual que é o chefe. Que dessa fase não o Metal Sonic ou é o Feng... Eu... eu não sei. E, francamente, não deve fazer muita diferença no fim das contas. Gostaria de saber se, tipo, esse ataque flutuante vai ser útil contra algum chefe. Ou se isso não vai ser Ok, e yeah, aqueles tubos da Aspect Que eu tinha mencionado ali eram somente somente uh, caminhos diferentes Não tem realmente uma possibilidade De você selecionar um caminho diferente Ou coisa parecida e, Ok, por alguns momentos eu pensei que uh, Eu seria capaz de pular Esse segmento aqui Definitivamente não é O caso Certamente Não, pra falar a verdade é esquisito você só ter Uh, alguns personagens no free play isso é algo que uh, simplesmente não acontece nos jogos clássicos em primeiro lugar porque não tem free play só tem o modo história mas uh, isso é uma é uma limitação esquisita é uma limitação esquisita sem dúvida alguma mas é algo... <risos> quem já jogou esse jogo já sabia que uh, o meu plano não iria funcionar desde o princípio. Era um péssimo plano. Isso aqui provavelmente vai ser um episódio bem curto, mas... Ei, considerando com quão absurdamente longos os outros episódios foram... Ah, eu não... Oh... Por favor, não me diga... Oh... Ei, olha o... Metal Sonic é... Incapaz de... Ele... Ele não consegue terminar essa fase. Ah! Que personagem de qualidade! <risos> oh, isso foi triste. Mas... Ah, enfim, vamos aqui pra Metal Junglira com Sonic Tail Só pra fazer uma... Demonstração uh, de Super, Porque eu decidi que isso era algo que eu iria fazer. Então, e é isso? Será o fim de Sonic Triple Trouble 16-bit? Ah, uh, eu certamente imaginei que isso fosse uh, ter muito mais episódios. Uh, oh não, eu queria ir ali para cima. Porque, tipo, provavelmente tem mais anéis ali. Eu realmente não quero perder esses anéis para demonstrar o máximo de Super Sonic que eu vou conseguir exatamente aqui. Mas, yeah, Super Sonic é o propósito. Realmente aprovo a música aqui. É uma música de super de qualidade. Mas, yeah, além disso, você tem Super Tails. Incrível. É yeah, tipo, Super Tails sem um flick ao invés de hiper, o que é notável. Propósito, não sei se eu mencionei isso no Let's Play de Sonic Origins, mas é, Super Tails agora existe na versão Sonic 3 do Sonic Origins, o que... Não, acho que em todos os jogos, pra falar a verdade. Uh, o que é algo bom certamente. também. E aí, olha, só é um caminho exclusivo do Nuggs. No... Não, isso não é um caminho exclusivo do Nuggs. No... Eu acho que eu disse literalmente uh, isso da outra vez, mas... Yeah, Super Sonic aqui também é simplesmente Super Sonic. Perfeitamente normal, como super... Ok, o Teus realmente quer me carregar aqui, então... Tá bom, carregue-me. É melhor assim, certamente. Peraí, agora eu tô pensando, isso aqui vai ser o primeiro uh, vídeo enviado em setembro. é yeah! começou no mesmo anticlimax. Como, como se isso in, se importasse. E como se eu ligasse... Pra isso em literalmente qualquer momento do passado, mas tudo bem. É melhor uh, ignorar esses detalhes. Eu simplesmente achei que era uma coisa notável de se mencionar. E yeah, não tem muito a se dizer ali disso. Meu, por que tinha tantos uh, slots de save ali, sendo que uh, você... Não tem muitos personagens assim pra utilizar aqueles é 6. Ah, será que vai ter, tipo, uma atualização que vai fazer aquilo uh, ser colocado lá? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Tanto faz. Tanto faz. Este foi Sonic Triple Trouble. Ou oh, posso simplesmente começar essa fase em Super. Da hora que, das duas vezes que eu peguei uh, uma esmeralda aqui, foi... Inútil. Ei, hey, isso que seria potencialmente útil, mas não foi. Enfim, esse foi Sonic Triple, Triple Re Remake. Um ótimo jogo. Uh, baixem e joguem,